Fala aí, família de loucos por tudo bem? Não sei se você conhece a Âncora, né? Mas a Âncora ela tem muito, mas muitos produtos, tanto para fixações, quanto também para questão da construção a seco. E nesse vídeo eu quero mostrar aqui a fita telada Dry Tape Premium da Âncora e mostrar para vocês aqui nesta obra como nós a aplicamos e as vantagens da fita Premium. A âncora, ela tem toda a linha né, de fitas, fita de papel, fita telada, fita cantoneira. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar a vantagem da fita premium. Porque a fita premium ela é uma fita telada em fibra de vidro autoadesiva com classificação premium. Por que classificação premium, pessoal? Porque ela tem uma malha 9x9, o que dá a ela uma resistência muito grande... É, em relação a trincas, ela te ajuda muito a evitar é, trincas. Você pode usar essa fita até mesmo, pessoal, para reparar trincas e fissuras na parede de alvenaria, não somente na, na, na fita, não somente na parede de drywall ou no forro de drywall, mas você também pode usar ela na, na alvenaria convencional. tamanha a resistência que essa fita tem. E ela também é classificada como uma fita premium, como vocês podem ver aí no vídeo. É, é, você cola ela, né? E se você precisar descolar ela e colar de novo, ela continua com a, mesmo, com a mesma cola. Ela tem uma cola e é, uma aderência muito maior do que uma fita comum, né? Uma fita que não é classificada como premium, então quem trabalha com drywall, deixa aí embaixo, aí, galera. Já aconteceu de você colar fita aí, tu vai colando a fita, daqui a pouco a fita vai soltando, né? A fita telada vai soltando. Principalmente isso acontece no teto, não na parede, mas no teto. Já te aconteceu isso com a fita, com a fita telada dry tape premium da âncora. Você pode colar ela, pessoal, de um dia para o outro. Deixar ela lá colada. Isso eu falo porque nós já fizemos esse teste antes, né? E você pode ver que ela tem uma cola super top, super top mesmo. Então, eu quero deixar essa dica aí para você, tá? Quando for é, usar fita telada, se você tiver aí na tua região, normalmente a âncora tá aí no Brasil inteiro, e você tiver aí disponibilidade, pode usar a fita Teladra Dry Tape Premium da âncora porque vale muito, mas muito a pena. Olha olha como é que ficou o nosso acabamento final, tá? Outra coisa, como ela tem uma cola muito boa, então ela não descola, evita aquelas bolhas, que às vezes algumas fitas elas acabam não tendo uma boa cola, então, ela escola enquanto você está dando massa e cria aquelas bolhas, que é muito chato, né? Quem, quem faz tratamento de junta sabe do que eu tô falando. Então, galera, é, quero deixar essa dica aí para você, mais essa dica aí para você. procura entrar no site da Âncora. Eu vou deixar aqui o site da Âncora, o site da Enrio e o site da Canite aqui embaixo, para vocês poderem conhecer... Essas empresas que pertencem ao grupo Âncora. E você vai ver que tem muita coisa boa, principalmente na área de fixação e na área da construção a seco, ferramentas. Vale super a pena, tá bom? Um abraço para você, galera, que como eu, é louco por drywall. Se você ainda não segue o canal da Âncora e o canal da Enriu, Angel... Se inscreva aí, porque aqui você vai encontrar muitas, mas muitas dicas de ferramenta e de fixação. E se você ainda também não segue o meu canal, me segue aí, loucos por Dryol. Obrigado.